A gente vive numa sociedade onde a mulher foi educada e criada para servir. Para servir a sociedade, para servir ao casamento, para servir à maternidade. Durante anos da minha vida, eu passei por situações que eu achava que eu tinha que baixar a cabeça. Que eu achava que eu tinha sido educada e criada para aquilo. Só que aquilo não me fazia bem. Algo remoía, remoía aqui dentro, não me fazia feliz. Durante a minha infância, durante a minha adolescência, durante a minha vida adulta. Existiam momentos de, eu digo, que de uma certa forma eu me sentia agredida. É uma agressão. Quando alguém se dirige a você com um olhar de que você está disponível, de que você tem que estar disponível, de que você tem que aceitar aquela cantada, aquela, aquele jeitinho de amigo com segundas intenções, durante muito tempo da minha vida. Em trabalhos que eu passei, em lugares que eu trabalhei que eu passei, entre colegas, entre profissionais. E eu digo isso com grande propriedade. Porque a gente se sente muito ruim, muito mal com essa situação. Às vezes você não tem coragem de dizer para a pessoa, mas eu não te dei esse tipo de liberdade. Porque eu sou o tipo de mulher muito comunicativa. E quando eu me relaciono mesmo com um homem... Em qualquer questão, eu tenho o hábito de tocar a pessoa, eu falo muito com as mãos. Mas o fato de eu tocar em você, não te dá o direito de achar que eu estou me oferecendo para você. Esse meu jeito de falar, de ser comunicativa, de me relacionar, por muitas vezes foi muito mal interpretado. E durante muito tempo isso me remoía. Além das questões de você ter que servir ao casamento, servir à sociedade, servir ao teu chefe, servir, sempre está servindo e por ser mulher ter que abaixar a cabeça. Eu criei grandes conflitos por causa disso, muitos e muitos. Inclusive foi uma das, das coisas que me fez separar. Foi olhar para mim, falar eu sou mulher, eu tenho o direito de dizer não para as coisas que eu não quero. Eu tenho o direito de dizer, eu não gostei do seu comportamento. Eu não gosto do jeito que você faz, do jeito que você fala. Eu tenho o direito de escolher. E as pessoas têm que me respeitar. Não é porque talvez me achem bonita... Que a pessoa tem o direito de fazer comigo o que ela quer. Não é porque ela é um, ele é um homem... Que eu sou obrigada a aceitar porque eu sou mulher. Não. Eu também posso dizer não... Não quero, não gostei. Você não tem o direito de lidar comigo dessa maneira. Então, se você já passou algum dia ou passa por isso na sua vida, diga não. Corte. Tira da sua vida. Afasta da sua vida. Você não precisa ficar convivendo. Se for no seu trabalho e você tiver que sair do seu emprego, peça demissão. Vá pra fazer outra coisa em outro lugar. Com as pessoas que te respeitem. Você não merece ser abusada porque você é mulher. Ao contrário. Tem que te respeitar e te valorizar por causa disso. Então, ó. Corte esse tipo de pessoa na sua vida. Corte essas pessoas que abusam do seu comportamento. Só porque você é simpática, porque você é educada. Tira fora. Você não precisa ser boazinha e simpática a vida toda. Aprenda a dizer não. Eu aprendi a dizer não. A mostrar para as pessoas quando eu quero e quando eu não quero. Lógico que por muitas vezes, muitas situações, você acaba engolindo por algum tempo. Você é forçada por algum motivo a ficar naquela situação. Escutando por um período. Aí chega uma hora que basta. Então, dê um basta. Chega. Corta da sua vida. Isso não vai te fazer bem. Só vai diminuir a sua autoestima. Isso não levanta a autoestima de nenhuma mulher. Ao contrário. Diminui cada vez mais. Então, diga não quando você não gosta.